Ei jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Como vocês estão passando esse carnaval aí Muita danação a gente, Eu passei num retiro de carnaval Eu e dona patroa Agora As, as atividades voltaram ao normal né Apesar de que esse vídeo vai Não sei quando que vai pro ar Porque assim porque assim às vezes vocês me perguntam umas coisas, só que às vezes eu não tô olhando sempre o canal pra, pra responder, porque às vezes eu tô viajando, então tô, tô ocupado demais, eu tô esqueci meu celular na casa de alguém. Esqueci meu celular por aí, como já aconteceu várias vezes. Que eu não, agora eu tô trabalhando com um sistema de vídeos programados, tô gravando uma bateria de vídeos, por exemplo, eu, gra, eu fico gravando vídeo uma semana todinha. É, eu tiro um dia na semana para editar os vídeos só de uma vez. E aí postá-los só de uma vez. Aí eu fico programando eles pra assim não acontecer de deixar vocês sem vídeos. Vocês sem vídeos. É, eu não coloquei eles como vídeos diários, porque eu também acho que enjoa vocês assistirem vídeo meu todo dia, né? É, eu coloquei pra serem postados de dois em dois dias. Então a cada dois dias sai um vídeo do MotoVlog Belém. Certo? Pode acontecer desses dois dias serem três, pode acontecer de serem um, tudo depende da demanda. Às vezes tem vídeos que precisam ser lançados logo, para não perderem seu sentido, assim como às vezes tem vídeos que precisam ser lançados, dá para ser lançado depois, para manter a rotatividade do canal na sua frequência dos vídeos. Esse ano de semana passei um perrengue inclusive, empurrei a moto mais de 2km, o pneu furou, encontrei um borracheiro, o borracheiro desmontou o pneu da moto, mas na hora de trocar a câmera, que tinha que trocar, ele não tinha, uma, não tinha câmera, eu mandei ele montar de novo o pneu, fui andando até outro borracheiro, também não tinha câmera, aí eu fui andando mais uns 500 metros, aí foi que eu consegui achar um borracheiro com câmera. Isso era na terça-feira Feriado, né? Terça-feira é feriado de carnaval, sei lá, uma coisa assim Aí... foi um perrengue E eu só acho que eu tinha dinheiro certinho pra comprar a câmera Nem a mais, nem a menos Aí deu, eu consegui ajeitar a câmera e voltar pra casa Foi lá em Marituba, isso na terra do Lanco... Lancolândia Aí foi um perrengue, cara agora que, Porque assim, meus pai, meu pai trocou as câmeras do pneu, mas ainda não, não quis botar as vacinas, esqueceu de colocar. Ficou com pena de dar 50 reais, que é o 25 de trás e 25 da frente. Acabou que já gastou mais de 100 reais aí nesse período, com fura-fura com de pneu. Já segunda, acho que no mesmo mês, hoje estamos, acho que de janeiro pra cá, foi, o pneu já furou umas três vezes, eu acho. Foram três vezes. E aí, 15 reais cada remendo, né? Com mais da câmera nova, 50, mais 30 dá 80. Já passou os 50 que era da vacina. E mais 30 reais aí. Então vocês vejam aí que barato que sai caro. Porque o é bom da vacina aqui dá pra se furar, não, não seca logo, né? Dá pra te rodar, não precisa tá empurrando a moto exceto quando o prego fica preso mas aí o líquido vaza e fica dá resistência também é só procurar o prego e depois tirar e que vai dar do certo porque tira o... o prego roda e o buraco se tampa aí depois é só mandar encher de novo que fica certo então, eu já fiz muito isso acho que quando eu botei as vacinas no... nos meus pneus eu fiquei uns 8 meses sem ter problema com o pneu furado. Não, seis meses, seis meses. Oito é muito, acho que foram um seis meses sem ter problemas com pneus furados. E olha que tava só no de trás, não da frente. Eu tive uma vez só, mas foi porque, como eu te falei, o pneu na frente não tinha vacina. mas acho que o primeiro passo a se viajar é levar as vacinas para os pneus e levar a câmera extra se tiver. É, no bagageiro, amarrado no, no porta mal da moto e é claro também as ferramentas pra se fazer o reparo né, trocar, tirar o pneu e abrir, tirar, botar a câmera nova e encher porque aí com a câmera, mas não tem a ferramenta mesmo que nada Às vezes tu para na estrada longe pra caramba do próximo borracheiro aí já viu Esse aqui é o meu estúdio de sempre, na Avenida Mauriti. Como é esse Logo logo aí tá saindo uma câmera nova. E vamos voltar a fazer vídeos com alto padrão de qualidade. E também com Dual Can, duas câmeras, dá um dinamismo diferente. Dá um trabalho para editar, mas fica bacana, eu gosto muito do vídeo com duas câmeras. Dá para se expressar melhor e. Por exemplo, gravar vídeo com ela na motocicleta motolog moto, em Belém então ela fica mais divertido também com duas câmeras. Porque ela mostra o que ela pode mostrar e eu mostra o que eu posso mostrar. E fica completo.